Oi, e aí? Tudo bem com você? O título do vídeo de hoje é Notícias com diferentes enfoques. Nós iremos falar daquelas notícias que, por mais que tratem de um mesmo assunto, por mais que sejam semelhantes, atribuem enfoques diferentes às informações, a depender do objetivo da notícia. É importante que a gente conheça quais elementos podem influenciar a notícia na maneira como ela foi construída. É considerando o público e também o conteúdo da notícia que os jornalistas costumam dar enfoques diferentes nas notícias em que preparam. Isso pode depender tanto do veículo de informação que está sendo utilizado, como o rádio, a televisão, os jornais ou as revistas, que possuem ferramentas bem diferentes uns dos outros, quanto do interesse político do jornal ou do jornalista, ou do interesse propagandício daquela notícia, ou seja, caso haja ali algum interesse de divulgar algum produto. Bom, sempre que estamos procurando por notícias, é importante que nós saibamos algumas coisas com antecedência para que não caiamos em notícias duvidosas ou que possuem o um interesse de manipular a sua opinião. Para isso, é importante que saibamos sempre qual é o nosso objetivo ao buscar por uma notícia específica. Como, por exemplo, qual é o assunto sobre o qual queremos nos informar, o que vem acontecendo recentemente, o que sabemos sobre o assunto, quais as nossas dúvidas a respeito disso. É importante que nos informemos bem sobre aquilo que está nos chamando a atenção. Por isso que devemos buscar notícias em diferentes fontes para sabermos o máximo possível Sobre elas. Diferentes fontes dependem diferentes formas de transmitir uma mesma informação, a depender dos objetivos de quem escreve essas informações. Por fim, antes de entrarmos no exemplo que eu trouxe para esse vídeo, é importante que você saiba que nós precisamos desenvolver o nosso próprio posicionamento, algo que requer muita leitura, muita informação de diferentes meios, de diferentes fontes acerca dos assuntos. Bom, essa notícia trata da meta do desenvolvimento da educação básica no Brasil. Vamos ler e ver o que ela traz para a gente. Ensino médio e anos finais do fundamental ficam abaixo da meta do IDEB. O ensino médio nas escolas do país está estagnado desde 2011, em patamares abaixo do previsto pelo Ministério da Educação, enquanto os anos finais do ensino fundamental também não alcançaram as metas segundo a avaliação nacional realizada pelo governo. Bom, só nesse primeiro trecho dessa notícia, a gente já consegue perceber que ela não traz dados muito positivos para a educação no nosso país. Logo no título, temos escrito Ensino médio e anos finais do fundamental ficam abaixo da meta do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Na primeira linha, a gente já tem o ensino médio nas escolas do país está estagnado. Ou seja, está travado desde 2011 em patamares abaixo da meta prevista. Logo em seguida, nós temos uma informação que complementa este mesmo quadro acerca da educação básica no nosso país. Enquanto os anos finais do ensino fundamental também não alcançaram as metas. Percebe quais palavras e de qual maneira o jornalista que escreveu esta notícia está transmitindo as informações para a gente? Ele está deixando bem claro que as metas não estão sendo alcançadas. Vamos ler, então, uma outra notícia que trata do mesmo assunto, porém escrita e publicada em outro lugar. Vamos lá! Meta para o IDEB de 2015 é cumprida apenas no início do ensino fundamental. A meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, estabelecida para 2015 foi cumprida apenas nos anos iniciais do ensino fundamental, etapa que vai do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O ensino médio tem a situação mais crítica, com o um índice estagnado desde 2011. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação. Bom, é de se perceber algumas diferenças sutis entre uma notícia e outra, por mais que fique claro que o assunto é o mesmo. Qual é o tom que a segunda notícia adota ao tratar dos mesmos fatos que a primeira notícia? Se lermos o título de cada uma delas e compará-los, já fica um pouco evidente a diferença dos objetivos informativos de cada uma delas. De um lado, temos ensino médio e anos finais do fundamental ficam abaixo da meta do IDEB. Do outro lado, meta para o IDEB de 2015 é cumprida apenas no início do ensino fundamental. Bom, na primeira, temos de cara a informação de que tanto o ensino médio quanto o final do ensino fundamental não alcançaram a meta do IDEB. Enquanto que, do outro lado, na segunda notícia, nós não temos a informação de cara, mas sim que o início do fundamental foi o único que bateu as metas. Percebe a diferença? De um lado, eu aponto os pontos negativos do ensino básico, que não alcançaram a meta. Do outro lado, eu tenho um foco específico para a parte do fundamental que alcançou as metas. Percebe a diferença? Isso também acontece no corpo do texto quando percebemos que primeiro temos a informação sobre aquela parte do ensino básico que bateu as metas, e só depois que entramos no outro foco da notícia, onde é tratada aquela parte do ensino básico que não alcançou a meta. Percebe? Esta é uma forma de desviar o foco da notícia, tratando do assunto de maneira a mostrar, não que as metas não estão sendo alcançadas, mas sim mostrar que parte delas está. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra, então, num próximo vídeo.